Salve, amigos ligados no nosso canal no YouTube. Estamos chegando aqui para mais um vídeo para nosso pré-jogo para Borussia Dortmund e Leipzig pela rodada antepenúltima rodada da Bundesliga. Três rodadas para a final para sabemos quem será que vai para as vagas da Liga dos Campeões da Europa. E este jogo é fundamental para o time aulinegro. Isso porque o Borussia Dortmund, se vencer o seu jogo, e a equipe do, do nosso querido é, Frankfurt e do Wolfsburg, é, um dos dois tropeçarem, né, ou empate, ou derrota, e o Dortmund vencer no seu jogo, o Dortmund entra a duas rodadas do final, na quarta, terceira ou quarta posição, ou seja, entrando no G4, da Liga dos Campeões da Europa na próxima temporada O que faria com que essas duas rodadas finais Só o Dótomo restaria e das próprias forças Para conseguir a sua classificação Porque ela é muito importante Por conta dos 30 milhões de euros Por conta da vaga da Liga dos Campeões da Europa Ou seja, o Dótomo de alguma forma Precisa voltar a vencer na competição. Vem de duas vitórias consecutivas. Dessa sequência última agora sete vitórias. E que agora tem a chance de ir até o final. Tentar buscar essa vaga na Liga dos Campeões. Só que pega o Leipzig. Que ainda matematicamente tem alguma remota chance de título. Tem que vencer o seu jogo. E torcer para que o Borussia Mönchengladbach não vença o Bayern de Munique. Que jogará a uma e meia da tarde. Então, o Dottmo tem aí um dos choques importantes para o duelo deste sábado, no Signal 1 e Duna Park. Não vai contar com o Julian Berrigan, que acabou sendo expulso na partida contra o Wolfsburg, você se lembra, depois de levar dois cartões amarelos na partida, ele já iria ficar fora de qualquer maneira deste jogo, só que ele resolveu arriscar e acabou sendo aí expulso. E com isso, da ou Khan deve brigar pela vaga para ficar na posição ao lado do Delaney. Outra opção que pode ser colocada é do Junior Brent jogar ali naquela função no meio-campo. O outro ponto de interrogação em relação a um jogador principal desse time do Borussia Dortmund, Reina, que não tinha participado do treino de segunda-feira e de terça-feira, participou do treino de quarta. Participou do treino de quinta e participou do treinamento de sexta-feira, deve ir para o jogo deste sábado, porque teve resolvido aí algumas coisas e parece que agora já está tudo nos conformes e vai lá para o jogo da partida desse sábado. Shahalan, que tinha sofrido um desconforto muscular no aquecimento da partida contra o, o Kiel pela Copa da Alemanha no sábado passado. É a grande dúvida da parada Talvez a maior dúvida Em relação a este jogo Neste sábado Isso porque o técnico Ardintetis Disse em entrevista coletiva Na, na última quarta-feira Para este jogo Aqui contra a equipe do Leipzig Para Beravundesic Que olha Se tiver uma possibilidade para ele jogar ele, deve, ele deverá jogar Então não se sabe se ele vai iniciar no banco Se ele vai Conversar com o titular, se ele vai ser preservado visando a Copa da Alemanha. Repito, é o um risco. O Dortmund precisa de um jogo fundamental para tentar entrar nas, com chances de briga de vaga na Liga dos Campeões da Europa. Em caso de derrota ou em caso de empate, isso pode ser prejudicial numa reta final de campeonato. Ou seja, nada pode dar errado. E se Haaland fica fora, e esses jogadores aí que, que estão... Que podem ser aí com o Royce como Falso 9. Com o Raza jogando também nessa movimentação. E o Reina também podendo fazer essa movimentação. Nada pode dar errado. Um erro, principalmente da defesa, que não vai. que pode custar caro em algumas situações. Rumios vai dar de volta, ele que estava cumprindo em suspensão. Rotovolsburg volta agora na saca do Borussia Dortmund. Só que quem está pendurado é o Akanji. Portanto, temos aí. Uma grande situação dentro do jogo. O que será que pode acontecer? É decisão. É clima de decisão. Numa semana que, na próxima quinta, vai ter Copa da Alemanha. Decisão na Copa da Alemanha pela primeira vez. Onde vai é, enfrentar o Leipzig na decisão. Curiosamente, na, onde normalmente não acontece a Copa da Alemanha da sua decisão. Normalmente a Copa da Alemanha acontece no final do mês de maio. Uh, e dessa vez vai acontecer agora, uh, no meio da semana que vem, aí na quinta-feira. Mas gente é o um assunto para outro vídeo, para uma live pré-jogo, para a gente poder analisar tudo para vocês, e gato em todo o Brasil. Tá legal? Amanhã, teremos de volta logo depois do jogo, com uma live especialíssima de voz de jogo, para analisar para você tudo o que põe essa batida, entre o e a equipe do RB Leipzig. Jogo que o Switch para você, no computador, no tablet, no seu celular, a partir das 10h20 da manhã, 10h30, bola rolando para você ligado em todo o Brasil. É clima de decisão na Bonesica e você fica ligado aqui no nosso canal. Um abraço para você, valeu!